Alô? Fala, Coca! Tudo bom aí, meu irmão? no ponto de 100 réis, é? Ave Maria aí, aí a fofoca. O que é que estão dizendo por aí? É mesmo! O pessoal tá sugerindo que, em vez de Lucélio estar preocupado no que vai fazer com a granja, para se, si, quando se reeleger governador, o que é que vai fazer da granja? Que o quê? Sugira ao irmão dele, que é prefeito, Resolveu o problema do pessoal do Vista Verde, lá do bairro das indústrias. Eu concordo. Eu concordo. Meu amigo, o pessoal, numa condição ali, subhumana, foi despejado, numa condição subhumana. não tem comida, não tem água, tudo jogado lá e essas pessoas se preocupando com o sonho, de se por acaso se eleger governador da Paraíba, o que é que vai fazer da Grande Santana? Pelo amor de... ah. Eu conc... eu, tam... eu também acho, eu acho isso uma proposta ridícula. Camarada, você tem que pensar grande, a Paraíba do jeito que está, com essa situação, mil problemas, o um Estado, isso não é campanha para prefeito do interior não, Cara, pré-candidato a governador do estado e a proposta que tem é transformar a Granja Santana num parque, não sei das quantas. Meu amigo, o cara que desse dela, sério ele tem a santa paciência. E é... não. Por que é que eu digo que é um sonho? Não, é sonho para todo mundo, cara. A essa altura, olha, se eu fosse de apostar e se eu tivesse dinheiro no bolso eu não apostava em nenhum. O eleitor muito calado. O eleitor não tá nem aí para Isso são é um poucos dias, você... Olha, eu vou lhe dizer. É, é capaz de sair, é nem um coelho da cartola, é um rato. Valeu, viu, meu amigo? Olha, gosto muito quando você liga, cara. Você sempre tem uma fofoca, uma novidade. Agora, olha, esqueça aquele negócio do morada do sol, viu? Esqueça, deixa aquilo pra lá. Meu nome é Tchau, viu, Cocadinha? Um abraço, meu amigo, um abraço, valeu.